fazer esse blazer aqui para iniciantes super simples facinho e tem um molde dele disponível no site do 36 ao 56 em tamanho real baixa lá o molde vem aqui nesse vídeo assiste o passo a passo que mesmo que você nunca tenha feito nenhuma peça você vai conseguir fazer esse blazer ele é todo forrado e gente para fazer ele eu usei esse tencel céu lado saia de saia e eu forrei ele com crepe carolina, olha só que maravilhoso que ele ficou por dentro. As mangas, você usa dobradinha, super simples, tendência. para comprar os tecidos, é só entrar aqui no link do Saia de Saia, tudo aqui embaixo no bloco de informação. Então, pra fazer esse blazer aqui, que qualquer uma vai conseguir fazer, porque é muito simples, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, como vocês viram no começo do vídeo, né? A gente vai fazer esses Max Blazer que tá super em alta E é um modelo aí de novela, revista que me mandaram Na verdade... Co... Ai, eu até esqueci qual que é o nome da novela, gente É uma novela que tava passando Aquela que tinha a mulher do bolo lá, sabe? Esqueci, gente Esqueci o nome da novela Mas a, a filha dela lá, que usava... Lembra, gente? Vocês sabe que novela que eu tô falando, né? Enfim, me mandaram a foto e eu achei bacana. Bastante gente me pediu blazer com esse tecido. Eu não ia fazer blazer, eu ia fazer, a princípio, uma pantalona ou um vestido. Mas como, sério, muita gente me pediu blazer, eu vou fazer. E vou fazer com a forro daquele de borboleta que vai ficar show, gente. Então, pra vocês verem que... É, não necessariamente você precisa usar um tecido de forro numa peça, né? Você pode usar um, um tecido, que é um crepe carolina, um tecido top. Eu vou usar como forro pra dar aquele tchan na peça, sabe? A mais, fora já o tecido que eu já tô usando aqui, que é top. Bom, cheio de falar, gente. Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando, tá? Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta do molde. E daí, você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. No molde, tá explicando certinho quantas vezes eu preciso cortar cada parte, tá? Vocês vão ver aí que tem algumas partes, que nem aqui, essa parte aqui do forro. Aqui eu estou cortando no meu tecido, tá? É a parte das costas na dobra do tecido. Vocês vão ver que eu vou tirar aqui uma pala, pra a hora que eu for cortar no forro... E eu vou cortar do tecido e não vou cortar inteira no tecido do forro, tá? Pra dar um acabamento mais bacana. É, esse daqui eu, eu tentei, é, tentei deixar bem simples. É um blazer, é um maxi blazer de alfaiataria o molde dele, tá? E então, é, um, é, é bem mais trabalhoso fazer molde de alfaiataria. As peças são mais trabalhosas pra fazer. Então, eu tentei simplificar bastante pra todo mundo conseguir fazer, tá? Aí, todo mundo vai olhar, vai ver um blazer, vai achar que não consegue fazer, gente, consegue sim, é só seguir o passo a passo, eu vou detalhar bem aqui pra vocês, tá? Então, como vocês vão ver aí que eu vou cortar, vai ter algumas partes que eu vou, no, no forro, eu não vou cortar inteira, eu vou dobrar aqui a barrinha e dobrar ali a parte de cima para ficar um acabamento mais top, tá certo? Então, gente, chega de falar e vamos cortar isso daqui. Bom, pessoal, então agora que a gente já cortou todas as partes, se você não tiver prática, passa carbono em tudo para ficar mais fácil na hora de você montar as peças. A gente vai montar, na verdade, dois blazer, porque tem a parte de cima, que é a parte do tecido, e a parte do forro. Então, é o mesmo processo, tem algumas diferenças, tá? A parte do forro é um pouquinho... Tem alguns detalhes a mais. Não é que é mais difícil, ela tem alguns detalhes a mais. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou montar a parte do forro com vocês. E a parte de cima do blazer, que ela não tem esses acabamentos aqui, é só uma coisa só. É só unir lateral com lateral e ombro com ombro, tá? Então, ela é muito mais simples de montar. Então, eu vou montar aqui a parte do forro com vocês. Então, vocês viram lá que eu mostrei pra vocês que tinham algumas partes... Que no forro, eu cortava menor, e aí, a parte que eu não cortava no forro, eu tinha que cortar no tecido. Isso tudo é para dar um acabamento top, tá? Então, que nem na manga. Eu cortei menor no forro, e cortei a parte que faltava, para dar o comprimento total, essa partinha aqui no tecido. Então, eu tenho que unir agora esses pedacinhos. Então, eu coloco o lado direito do tecido com o lado direito do tecido... Vou passar uma costura por aqui, tá unindo a manga nessa parte aqui do tecido para ficar assim. Depois que eu costurei, vou dobrar a minha manga assim, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vou passar uma costura fechando toda a lateral da manga. Vai fazer isso com as duas mangas do forro. Na parte de cima do blazer não tem essa parte, então é só você Unir a lateral da manga, beleza? Manga aqui. Então, depois a gente vai a máquina e vai fazer tudo na máquina de uma vez só. Vou primeiro explicar para vocês aqui. Parte da frente, tá? Do nosso blazer. Sempre quando você vai fazer um blazer, mesmo, mesmo ele sendo embutido, todo forrado por dentro com outro tecido, a parte, aquela partinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui, a parte da frente mesmo, meio da frente, olha... Vocês sempre tem que cortar no tecido mesmo, porque qualquer viradinha que ele dê, neste caso aqui, ele não tem gola, é aquela gola alta. Mas se for aquelas golas, é, tradicionais de blazer, elas sempre vão virar. Então, você sempre tem que cortar no tecido, o acabamento ficar show, tá? Então, olha, cortei. Essa aqui é o meu forro. Ele tá inteiro, ó, tá? Aqui, eu não cortei aquela beiradinha. Já... A lateral aqui dele, olha, que eu cortei no tecido do forro, ó, que eu vou unir assim, tá vendo que ela tá menor aqui? Por quê? Porque eu cortei a faixinha aqui no meu tecido, tá certo? Então, o que, que você vai fazer? Antes de unir essa parte, você vem com essa lateral aqui do meio da frente... Você vem assim com as faixinhas que você cortou, coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido e passa uma costura por aqui, olha, para ficar assim. Vai fazer isso com as duas partes, ó, eu tenho duas partes aqui, tá vendo? Na parte de cima do blazer não tem necessidade, porque a gente não vai ter esses acabamentos aqui de baixo, é tudo cortado inteiro, tá? Então, depois que você unir essa partinha aqui embaixo, aqui, olha, nas laterais da frente, os dois lados, uniu. Aí sim a gente vai unir com esta outra parte aqui. Daí, você vai colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura, ó, unindo esta parte aqui e com esta parte. Pra ficar a parte da frente, ó, vai ficar dessa forma daí. Tá? Ele vai dar certinho aqui, ó. É que não tá costurado, mas ele dá certinho. Vai ficar dessa forma, você vai fazer isso com este lado e com o outro lado da frente, beleza? Então, primeiro vamos unir aqui, depois a gente une a lateral ali, junto com a parte do meio da frente. Deixa eu por aqui, então... Vamos pegar agora a parte das costas, até com o molde aqui, olha. Então, olha, parte das costas, deixa eu tirar aqui o molde. Olha só, vamos pegar o meio que a gente cortou na dobra do tecido... E vocês viram que eu falei lá, olha, que eu ia fazer o quê, gente? Eu ia cortar a pala inteira, tá vendo? Olha. Então, a minha pala, ela tá inteira no tecido. Então, a gente vai pegar aqui, olha, essa parte que está na dobra do tecido. Vamos abrir e vamos pegar as laterais aqui vamos costurar. Lado direito do tecido com lado direito do tecido, aqui, ó, vai ficar assim. E do outro lado, a mesma coisa, ó. E aí, sim, a gente vem com a nossa pala, que ela tá cortada inteira, tá vendo? Aí, você vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido, vai passar uma costura aqui, ó, e vai unir a pala aqui no seu, na parte das costas do seu blazer, tá? Tudo isso, gente, é pra ficar um acabamento bacana. Na parte do blazer, não tem essa parte da pala, é cortado só... Assim, olha, cortado um negócio inteiro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? certo? Então, é só você unir, tá? Depois que a gente uniu a pala, aqui na parte de baixo, eu também cortei, olha, um pedacinho no tecido. Pra ficar o acabamento, qualquer coisa, se ele virar, não aparece o tecido do forro, tá? Então, olha, só colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e também passar uma costura... Para ficar este acabamento aqui, beleza? Então vamos para a máquina agora fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar para vocês e depois a gente vem aqui para dar continuidade, que ainda vai faltar algumas partes. Então, a gente já fez aquilo que eu mostrei pra vocês. Ali daquele lado, vocês estão vendo que já tá montadinho. Eu vou fazer o próximo passo aqui com vocês, tá? Então, montamos, né? Colocamos aqui. Ó, tá minhas costas aqui já montada Eu vou vir com a lateral aqui, olha. Da frente. E vou colocar, olha. Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura agora, olha, unindo a lateral aqui e o ombro, tá? Aí, depois que eu unir, vai ficar fechadinho assim, vai ficar aqui a cava, né? Que a gente já vai ter montado, olha, vai ficar assim. Eu vou vir aqui com a minha manga, vou colocar ela do lado do direito e já vou colocar a manga aqui, tá? Você vai colocar, então, lado direito do tecido com o lado direito do tecido... E vai passar uma costura aqui, olha, unindo a manga na cava. Esse tecido, ele tem elastano, então, é super facinho de encaixar esta cava na manga, tá? Ou a manga na cava, tá, gente? É só ir colocando aí, esticando. É bem simples de colocar. Vocês vão ver agora na máquina como é simples de colocar. E assim, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu acabei... De te... Ah, tá. E outra coisa que preciso falar é o seguinte. Aqui, em uma das laterais, você vai deixar um espaço de uns 10, 15 centímetros aberto que depois é onde a gente vai virar o blazer, tá? Então deixa um espaço aberto aqui na lateral que depois a gente tem que fechar na mão. Outra coisa é o tecido do forro. O meu tecido do forro, lembra que ele tinha barrado, né? Então eu tenho que sempre olhar se ele tem, se o seu tecido que você tiver trabalhando tiver estampa só para um lado, fique atenta para não cortar um lado para cima, um lado para baixo, tá? Olha, eu tive que cortar tudo, ó. No mesmo sentido, tá? Aproveitando o barrado do, do, do meu forro, olha, eu aproveitei. Forro não, porque não é forro, né, gente? Eu que tô usando como forro. Mas olha a peça que vai ficar com este crepe, né, de borboleta, gente, sério, tá ficando show, já amei, já. Vamos pra máquina, então, fazer esses passos e depois a gente já vai, já, unir é, o forro na nossa peça, que é super simples, rapidinho, e o nosso blazer já vai estar pronto. Então, tá aqui, gente, olha, montei a parte do forro e a parte de cima. Agora, a gente já vai começar a embutir. Pra embutir, ó, você vai pegar, tá vendo que a manga tá jogada, a manga do meu forro tá jogada como se tivesse do avesso? Eu vou pegar aqui a minha manga, ó, coloquei aqui e vou introduzir aqui dentro do meu blazer, ó. Vou fazer isso com as duas mangas. Só para vocês verem como ele tem que ficar. Ó. Ele vai ficar desta forma, olha. Todo embutido, tá vendo? Olha, manga embutida. Ele vai ficar todo embutido, tá? Então, ele é bem simples de fazer. A primeira coisa que a gente vai embutir são as mangas, que é onde o pessoal tem mais dificuldade. Eu vou embutir aqui uma com vocês. E a outra, vocês repetem o processo. Então, já tá aqui, tá vendo? Que já tá aqui, olha, o forro. E a manga. Eu sempre falo pra vocês, quando vocês, te... quando vocês têm dúvida de aonde vocês têm que costurar, o que, que vocês fazem? Vocês sabem como que tem que ficar, certo? Ó, tem que ficar como? Este lado de cima virado pra dentro e o lado do forro virado pra dentro. Tem que ficar assim, certo? Ó, ele teria que ficar desta forma, correto? A costura. Então, o que, que você faz? Tem dúvida? Segura. Segura. Do jeito que tem que ficar. E aí, você vem aqui, olha, e vai puxando para fora, segurando, eu tô segurando aqui, ó. Você vai puxando para fora, ó, saiu aqui. Aí, quando sai aqui, você vê certinho o que que você precisa costurar, gente, ó. Tá? Então, quando vocês tiverem dúvida de como costurar, aonde tem que ser a costura, é só você fazer esse processo. Eu vou ser franca, que às vezes até eu me confundo, eu faço isso, Tá? Aí você vem aqui, olha, vai alfinetar e vai passar uma costura aqui, olha, em toda a volta, olha, unindo a barrinha da manga, tá? Só passar uma costurinha deste lado e do outro lado. Primeiras mangas. Então, eu já embuti as duas mangas, tá aqui, ó, já tá embutida, tá vendo? Ó, tá vendo como é importante fazer o acabamentozinho? Tá vendo que bonitinho que fica? Agora, a gente vai embutir o blazer, gente, e é sério, ó, lembra que a gente deixou aqui um vãozinho aberto pra gente conseguir virar isso daqui, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai puxar agora, olha, as mangas dessa forma, ó, vai deixar as mangas assim mesmo. Aí, você vai vir aqui com o seu blazer, ó, forro, você tem que colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, certo? Então, você vai colocar aqui, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E as mangas, elas ficam assim mesmo, tá? E aí, conforme a gente for costurando, você vai jogando as mangas pra lá, as mangas pra cá. Ó, tá vendo? Só passar uma costura agora em toda a volta do seu blazer, gente. Só ir fechando ele. Ó, as mangas estão aqui, tá vendo? Elas ficam aqui mesmo, depois a gente vira elas, tá? Vamos agora, então, pra máquina passar uma costura em toda a volta. Se você quiser alfinetar, você vai alfinetando assim, olha, costura com costura, tá? Eu não vou alfinetar, eu já vou passar direto. Lembrando que nós temos este detalhe aqui no blazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Uma frescurinha que eu fiz, tá? Que é essa, ó... Tá? Então, ela tem esse vezinho aqui, então, é importante você começar a costurar por aqui pra ficar certinho, tá? Então, sempre começa a costurar pelo Vzinho, e aí, você vai colocando costura com costura e vai alfinetando aí seu blazer, se você tiver com medo de passar a costura sem alfinetar, tá certo? Então, vamos pra máquina agora. Bom, pessoal, então, tá aqui, olha, o que que eu fiz? Terminei de costurar toda a volta dele, né? E aí, pelo buraquinho aqui, olha, eu desvirei, tá? Aí, deixa eu só mostrar pra vocês o que que vai acontecer, olha. A manga, quando você virar tudo pra, pra fora, a manga, ela fica desta forma. Deixa eu... Eu vou colocar ela pra dentro de novo, ó. Ela fica, ó, quando você termina de virar... A manga fica toda confusa pra dentro, tá vendo? Mas aí, é só você pegar, você vai puxando a manga, ó. Você puxa este lado aqui do direito. E mesmo assim, vai continuar, ó. Aí, você vai enfiando a mão por dentro, ó. E vai acertando ela, tá vendo? Ó, você vai acertando a manga, tá? Só virar tudo pelo buraquinho que a gente deixou aqui. Eu, geralmente, eu deixo esse buraquinho aqui na lateral mesmo. E depois, eu fecho com pontinhos na mão. Já fechei, olha... Tá? Tá fechadinho aqui. O blazer já está finalizado. Gente, olha que maravilhoso. Pensa num tecido, sério. Esse tincel aqui, lá do Saia de Saia, realmente é... Olha, um dos melhores tecidos que eu já trabalhei. Ele é um tecido bom para costurar, não é um tecido que fica escorrendo para costurar, sabe? Perdeu o foco, né? Ele é um tecido bom pra costurar, tá? Ele, na verdade, é um tecido ótimo pra costurar pra quem é iniciante. E ele é um tecido que tem um caimento. Esse blazer, sério, é um dos... Olha, eu já, eu já fiz uh, alfaiataria feminina eu tenho alguns blazers de alfaiataria feminina que eu fiz. E, gente, nenhum chega perto comparado com este tecido, tá? Porque, olha, realmente ficou top. Olha o acabamento interno desse blazer, Olha como dá diferença aqui, olha, que a gente colocou a palinha do mesmo tecido, aqui na parte de baixo também a gente colocou tecido, tá vendo? Essa parte aqui da frente que eu falo pra vocês, que sempre tem que fazer com o mesmo tecido, por isso, olha, porque pra não ficar virando e aparecendo forrinho. Manga, olha, você dobra a manguinha, ó, tá vendo como dá outra cara uma peça bem acabada, né? Inteira forrada, se você quiser fazer inteira. Uma, uma dica que eu dou, gente, dá pra você fazer, pra, principalmente esse modelo aqui, que não tem botão e nem bolso, porque é, dá pra você fazer dupla face, dá pra você usar dos dois lados. Só você usar um tecido, procurem usar, vamos supor, você usou azul aqui, usa preto dentro e aí você faz ele, o forro dele inteiro preto, tá? Tá? E aí, é o mesmo processo, gente, só que daí, em vez de fazer esses recortes aqui que a gente fez, olha... Você não vai fazer com recorte, você vai cortar apenas duas vezes a parte de cima, tá? Normal. Vai costurar aí, que é muito mais simples do que fazer com os recortes, e aí dá pra você usar dupla face esse modelo, tá? Porque esse modelo, ele não tem o bolsinho, a gola dele também não tem gola, né? Não é aquela gola que dobra pra fora, ele é aquela gola alta, e ele não tem bolso, então dá pra fazer dupla face, tá bom? Tá bom? Se eu tivesse tecido, eu faria, com esse tencel aqui, eu faria, olha só, se fosse azul marinho e preto. Uma peça que dá pra você usar, então, aí, de dois jeitos, tá? E fica super bacana, né? Porque, gente, vamos falar sério. E da outra, olha isso, olha o acabamento, gente. Por isso que eu falo, muita gente peca nisso, sabe? Vai, compra um tecido bom pra fazer uma peça, vamos supor, eu compro esse tencel pra fazer o blazer, Ai, mas para fazer o forro? É forro mesmo. Eu vou comprar um tecido bem baratinho, uma elanca. Gente, para. Pelo amor de Deus, não faz isso, que você acaba com a sua peça. Investe num tecido. Se você vai fazer uma peça assim, uma peça, um blazer, por exemplo. Gente, preciso falar alguma coisa? Para tudo, né? Olha essa peça, é sério. Eu fico, eu fico inconformada com pessoas que. É, você faz uma, sabe, tipo, um trabalho para fazer a peça e vai lá e coloca um tecido ruim de forro, porque é forro, mas não é assim, gente, a hora que você tira o blazer, a hora que você vira a manguinha aqui, olha, e dobra ela para usar assim, sabe, dá toda, e se for para vender, é, sabe, tipo, olha uma pessoa que vem e olha o seu blazer e fala, gente, realmente você agrega valor na sua peça fazendo isso, Tá?